as cortantes colinas por onde Frodo e Sam tiveram que passar rumo a Mordor. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre M já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 Era o Terceiro Entardecer desde que haviam fugido da Comitiva, pelo que conseguiam estimar. Quase tinham perdido a conta das horas durante as quais tinham escalado e labutado entre as encostas áridas e as pedras das Emimuílo, às vezes voltando nos próprios passos por não conseguirem encontrar um caminho avante, às vezes descobrindo que haviam vagueado em círculo até o ponto em que estiveram horas antes. No geral, porém, tinham avançado constantemente rumo ao leste, mantendo-se na medida em que podiam encontrar um caminho, perto da beira exterior daquele estranho e retorcido agrupamento de morros. Mas sempre encontravam suas faces externas íngremes, altas e impenetráveis, carrancudas acima da planície lá embaixo. Além dos seus sopés revoltos, estendiam-se pântanos lívidos e infectos, onde nada se movia e nem mesmo um pássaro podia ser visto. Muil era um conjunto de colinas ao redor do lago Nenrithuel, ao norte das Cataratas de Rauros. muil é um nome em Sindarin que significa Colinas Sombrias. Possivelmente é um composto de emin, a forma plural de Amon, colina, e muil, sonho ou deslumbramento. As E-Muil estavam localizadas ao sul das Terras Castanhas e ao norte de Nindalf. O rio Anduin corria pelas colinas e depois se acumulava em Nenhithuel. As colinas subiam gradualmente no norte com grandes travões de espinheiros e abrunhos, silvas e trepadeiras. Perto do rio, a era agarrava-se às chaminés de pedra cinzenta e outros cumes eram encimados por abetos retorcidos pelo vento. Em três lados, as Eminúil terminavam em penhascos. No oeste, as Terras Altas terminavam abruptamente na Muralha Leste de Rohan. Ao sul, o Anduin deságua em Rauros, uma grande cachoeira. No leste, embora de menor elevação, as Colinas Estéreis ainda terminavam em uma borda íngreme. O Anduin cortava as colinas em seu curso para o sul. No norte, o rio se estreitava e passava por sarn -Gebir, Nenhum barco poderia sobreviver a essas corredeiras e os viajantes tinham que usar um caminho de transporte na margem oeste. Ao sul de Sarngebir, o rio mergulhava entre penhascos imponentes até passar entre as duas grandes estátuas dos Argonath. Um pouco mais adiante, e as águas represadas se abriam em um longo lago oval chamado Nenhithwel. Na extremidade sul do lago havia três picos, Amon-lau na margem leste, Tolbrandir entre os dois braços do rio, e amon no lado oeste. Ao pé de amon havia uma clareira verde, parth Galen, e ao sul dela ficava a escadaria norte que permitia a passagem para o fundo de Rauros e Emin -Muil. Alguns desses nomes vão receber vídeos próprios aqui no futuro. Depois que o príncipe Minalcar de Gondor derrotou um grande exército de lestenses em 1248 da Terceira Era e tomou o nome de Romendakil, ele fortificou a margem oeste do Anduin e construiu os Pilares dos Argonath na zemin -Muil. Em 2510, o regente Círiam legou a terra de Calenarthon a Earl, o jovem. Depois de fazer o juramento de Earl, os limites do novo reino de Rohan foram determinados. No leste, eram o Anduin e o Penhasco Oeste da Xemimuilu. Em 3002 da Terceira Era, invasores orques lutaram com alguns Rohirrim e Elmund foi morto lá. Aragorn capturou Gollum em 1º de fevereiro de 3017 da Terceira Era, nos Pântanos Mortos. Para evitar a detecção pelos espiões de Sauron, Aragorn conduziu seu cativo pelo norte da Zemimuil antes de cruzar o Anduin. Em 3019, a Sociedade do Anel encontrou a Zemmuel. Então, os seguintes eventos ocorreram lá. 23 de Fevereiro. A Sociedade foi atacada perto de sarn 25 de Fevereiro. Eles passaram pelos Argonath e acamparam em parth Galen. 26 de Fevereiro. A Sociedade foi rompida e Boromir foi morto. Frodo e Sam avançaram para o leste através da Zemmuel enquanto Aragorn, Gimli e Legolas perseguiram os orques carregando Merry e Pippin para o oeste através das colinas. 27 de fevereiro, Aragorn e seus companheiros deixaram a Zeminmuel ao amanhecer, entrando no Istemnet. 29 de fevereiro, Frodo e Sam desceram da Zeminmuel e capturaram Golo. Então é isso, pessoal.